Fala galera do YouTube, beleza? Quem fala é o Léo. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu aqui tô pra falar sobre um assunto que todo mundo já deve estar tá cansado de escutar em rádio, televisão, em todo lugar quarentena. E eu sei que eu nem trazer o vídeo faz muito tempo, mas me desculpem se eu abandonei o canal. É que tipo, eu não tive muito tempo. É, tipo, estudar, e tem, tem que fazer as coisas, assim É muita coisa pra se fazer Aí, eu queria retomar o, o canal, assim, fazer os vídeos de novo Espero que vocês curtam, deem um feedback legal pra esse assunto que eu já estou trazendo aqui pra vocês Então, eu queria falar sobre a quarentena E como ela podia ser melhor Tipo, ao ver, assim, sabe Então é, a quarentena, na minha opinião, eu acho que poderia ser até melhor Poderia Porque, tipo, não, não tinha necessidade de Todo mundo, assim, ficar em lockdown total O que eu acho, assim, que tipo, as pessoas que Pegaram o Covid Acho que só poderiam ficar isoladas, sabe? Já as pessoas que não estão Com com vírus, nem nada assim Deveriam estar fazendo as atividades normais Porque isso é bom para a economia do Brasil mas não é não é o meu tema sobre economia. Mas o que eu acho, sim, tipo... A quarentena, sim, é muito importante, mas... Ao mesmo tempo é chato, desgastante pra nós jovens. É EAD, é tarefa, aula online, é professor, é mãe e pai dentro de casa. É muito chato, é uma loucura. E... O que eu acho, assim, que tipo, a gente podia... É... Sei lá... Dá um. Eu não vejo a hora de acabar a quarentena, pra ser bem sincero. E, tipo. A quarentena. No começo foi bem legal pra mim, no começo. Tipo, ah, a notícia de ficar em casa, não sei o quê. A gente se empolgou, sabe? Aí, tipo, agora não achei tão legal. Porque, tipo, parou tudo. Aí tem esse decreto. De, tipo, do lockdown total, e é mais chato. Aí, tipo... Claro, não pode aglomerar, é, tipo... Tem que usar máscara, cadê a minha máscara? Aqui. Olha, eu não sei se todo mundo tem, mas, tipo, eu tenho essa máscara. Várias máscaras já. Essa. Só eu que tô juntando uns par de máscara. Ixi, tá complicada a quarentena. Essa. Daqui a pouco. Tem até uma diferenciada, não sei se todo mundo acha que vai ter. Essa. Tipo, parece que tá carinha que tipo, faz pintura, ou tá em uma fábrica, alguma coisa assim. Não sei se vocês vão concordar comigo. Muito estranha essa máscara. Mas releva. Mas a minha quarentena tá, tá legal, tá legal, mas tipo, pra muita gente, falando assim, no geral, tipo, pras famílias que têm necessidade e tudo mais, estão passando dificuldades com a quarentena. E isso é chato, o mercado não vai pra frente, é muita coisa complicada. E tipo, nós jovens, assim, estamos cansados já de ir de a gente quer aula presencial logo, sabe? isso tá... Ela tá bem chato Já passou da hora de voltar às aulas presencial. Mas fazer o quê? O corona... A gente, tipo, <risos> isso desgasta a gente ficar em casa. Parece ser legal, mas não é. Tipo, no começo foi legal pra bastante gente, mas... Com o passar do tempo a gente teve só notícia ruim na televisão, no rádio... Tragédia, o ano de 2020 foi um caos, nossa, espero que 2021 seja melhor, aí, tipo, a vacina que era pra ter saído, saiu, mas não é pra todo mundo ainda, e, nossa, muita coisa. Mas se vocês gostaram do vídeo, comenta aí, porque, tipo, me ajuda a fortalecer o canal aí que tava, tava parado há bastante tempo, e tipo, o que eu acho assim é a quarentena, foi legal no começo Mas Não foi legal agora 2021, tipo Não hum, Sem chance Tipo, a gente esperava Que o retorno das aulas fosse bem legal tipo Encontrar os amigos, correr no corredor Zoar é, Empurrar, gritar e, e na E na Na cantina, comer, tia comer a comida, nossa, muita coisa legal, mas pena que vai demorar tempo ainda pra essa quarentena acabar por causa do corona e muita gente morrendo, essa notícia é ruim, o tempo todo, isso é muito chato e triste ao mesmo tempo, é, bom, o que eu acho assim, que tipo, na meu ver, as pessoas deviam continuar trabalhando, mesmo parados, a economia tipo não vai pra frente, porque eu acho assim que tipo, a política, assim, em si, as coisas assim, é, as atividades essenciais deveriam sim trabalhar sim. Tipo, mais coisas desnecessárias, assim, tipo loja de roupa, tem que manter aberto, porque isso é muito chato para os comerciantes. Eles também têm dinheiro e tal, mas não é, não é essa questão que eu vim falando no meu vídeo. Mas, tipo, ao meu ver, sim. Devia estar tá tudo aberto de novo. Mas sem aglomeração, sem aglomeração e com uso de máscara e muito álcool em gel nas mãos. E, nossa, saudade da escola, na moral. É, é triste falar assim, tipo, que era uma coisa assim que todo mundo falava assim no ano passado, no comecinho do ano. Que, ah, não vejo a hora de pegar as férias, só que, tipo, ninguém esperava uma quarentena assim, tipo, ficar... Vários meses, quase dois anos. É, um ano, sei lá, sem, em casa, fazendo a EAD, nossa, é um saco. Mas. Presencial é incrível. Só.. Só o EAD que ferrou tudo. Tchau, acabou. Tchau, obrigado. Não dá, não dá. Tipo, quando você tá assistindo uma aula online, não sei se é com vocês aí também, mas tipo. Chega a notificação no WhatsApp, você quer lá olhar, mas não pode, você tá na aula. Chega uma notificação no YouTube, você quer lá olhar, mas não pode. Aí, pô. Aí, tipo, você quer tá, tá. Tipo, chega a notificação de alguma coisa, assim, já quer olhar. Filme, canal no YouTube, nossa. É. É muito complicado. A gente, tipo. Tá sendo constantemente bombardeado por tarefas, atividade, a cada uma. Uma meet no Google, no Google Meet é, já tem outro em seguida. É o professor explicando matéria. Você tem que correr atrás do outro. E o Braille tá sendo o site mais utilizado em dois, tipo 2021 e 2020. Então o Brian tá, tá nativo, firme e forte. Todo mundo procurando resposta ali. Você tem tarefa daquilo ali. O professor passou aquilo lá. Só que tipo, a gente não. Isso é legal até, mas tipo. O legal é realmente estar presencial, presencialmente faz toda a diferença. Muita gente, tipo, o nosso ensino tá sendo bem fraco, a gente não tá aprendendo. Eu eu terminei o ensino médio ano passado e, tipo, eu assisti todas as lives, assim, fiz todas as atividades e passei de ano. E terminei o ensino médio e eu diria assim que eu não aprendi nada, não lembro de nada mesmo assistindo as lives, no aula Paraná, aula do professor no Google Meet, resolvendo atividades, eu sinto que tipo não aprendi nada. Presencialmente, a gente tinha um contato assim, aprendendo com o professor olho a olho, ele explicando, vindo na carteira, não tipo, você, ah, professor, ligando o áudio assim, professor, me responde tua pergunta. Isso, para mim tipo, eu não, não aprendo, não aprendi nada com isso no Google Meet. Mas não sei se quando a vocês. Aí tipo, o que eu acho assim que muitos dos jovens vão sair da escola sem, tipo, sem aprender quase nada no, no último ano, ou se tá começando no primeiro ano, não vai aprender muita coisa direito não. Esse é o meu pensar. Mas coloquem nos comentários o que vocês acham sobre isso e fortalece o canal com o joinha aí. Bom, o vídeo foi esse, acho que eu partilhei um pouco do que eu penso e acho. Muito obrigado por assistirem até aqui comenta aí o que vocês acham, assim, sobre a quarentena de vocês e como ela podia ser mais legal, de certa forma. E, tipo, como vocês acham que os professores podiam melhorar as aulas, assim, pelo, pelo GOMIT, aula Paraná. Porque, ao meu ver, não aprendi nada. E é isso. Falou, fui, tchau!